gravando já? Vamos ver? Tá gravando? Bom dia, galerinha! Ouçam! Menino! Cuidado! Ouçam! Ouçam! ouçam. Não sei se dá pra perceber, mas o nosso ruído está diferente. e Transalvador aqui! Espera pra atravessar, é? Fala a verdade, rapaz. Fala a verdade, moçada. Tá de cocói com alguém. Você quer pegar alguém na sacanagem? Na sacanagem? Oh oh. Ih, rapaz. Tá ali subindo na um ladeira e empurrando. Desgrama. Sorte dele que é um Uno. Então, o que aconteceu? A gente. Polícia em né, Salvador. Rapaz, tá, tá agitado isso aqui. Ah, rapaz, aqui aconteceu muita confusão de que é, os ônibus passavam por fora, não paravam. Porque chegavam aqui, né, os carros já, já estavam cheios. Aí os motoristas optavam por não parar, porque não cabia mais ninguém. A verdade era essa. Só que aí a população aqui se revoltou e começou a fechar a avenida. Parava a porra toda. Aí isso gerou um estresse um, um da, da parte dos, dos motoristas, que como um protesto também. Porque isso acaba chegando aos ouvidos da, da empresa, né? Na verdade, como os caras para a rua, fecha a avenida principal. Isso recai para a prefeitura. A prefeitura vai. Chama na chincha os empresários da, das empresas de transporte. Que aí desce a mijada, né? Aí vai funcionando a, a hierarquia. O de cima vai cagando no de baixo. Vai, pop, faz uma prece meu Deus do céu! Viu? Então, o que ocorreu? Os rodoviários tomam a, a, a mijada deles. Aí, ah, tá certo, sacana. Você quer que a gente pare nos pontos, né? Pronto. Aí, um dia, em protesto, todos os ônibus pararam em todos os pontos. E pior, ainda foi um andando atrás do outro. Logicamente, como o Salvador não aguenta porra nenhuma, referente a, a, a, a trânsito, nossa engenharia de trânsito ainda é meio problemática. E gerou engarrafamento. Aí a partir daí entraram em um consenso, criaram novas linhas. saem de, um, de um local mais próximo a eles porque o problema é que as linhas vinham de, de um lugar distante deixa aqui, opa, aqui minha cara vinham de um lugar distante quando chegava aqui não tinha mais mais um lugar de, de, para ninguém entrar só que provavelmente só isso não foi suficiente Agora tem a fiscalização também da Trans Salvador. A empresa de engenharia de trânsito. Misérias, esperem a porra da sinaleira fechar. Não se jogando igual maluco não. Não tem jeito, não tem jeito. Mas eu tava vendo uma, uma matéria aqui no bairro de Nazaré, colocaram a geladeira comunitária. Se eu não me engano, o propósito é o pessoal vai lá, depositar alimentos, coloca alimentos na geladeira E aí os moradores de rua vão lá, pegam Pegam o que quiserem Aí algum filho da puta foi e roubou um motor da, da geladeira Como é que pode, velho? Tem jeito. O problema do Brasil é a educação, viu? A gente tem que ser mal costume de querer ser mais esperto. Pois é. Hoje também está sendo mais cedo. Nosso colega. <coughs> O Alan, o Alan é o, é o analista. Né? Na verdade, ele está como trainee, né? Mas saca é, é analista já. Manja muito já, menino. É menino novo, mas mas manja. Ele é trainee e eu que sou o responsável. responsável, dele, o tutor, está sob os mesmos cuidados, aí ele que pega às 7 horas da manhã, eu pego 10, aí ele pediu pra chegar no horário dele, que ele vai ter que fazer alguma porra aí, aí vai chegar à tarde, aí perguntou se dá pra trocar o horário com ele hoje, não, beleza, até porque hoje é o dia do meu dentista, ó, oh, dentista, me embolando tudo, seu é nervoso já, é o bendito... Dentista a gente fazer a miséria do canal. Eu acho, eu acho que é hoje, não sei. Também não vou perguntar, só vou chegar lá e vou sentar na, na, na cadeira. Mas como hoje o dentista é outro, não é o que fez as minhas restaurações. Acredito que seja hoje. Hoje é com a doutora Rita é merda aí foi? Engavetamento de moto? Eu já, já sofri por isso, engavetamento de moto. Na BR. tiver no corredor, e com a, a XTZ 125 ainda. Aí quando vi na minha frente uma outra XTZ novinha. Eu, porra, a palavra velho, igualzinho a minha moto tudo mais, ok? Aí, daqui a pouco comecei a observar o cara. É um é laranja, perigoso. Esse cara sabe de uma. Vou tentar cortar esse cara e me picar. Ficar atrás de laranja é, é dor de cabeça, rapaz. De certo, nem deu tempo. Estava indo muito bem no corredor. A uns 80, sei lá. O sacana se assustou. Como sei que porra. E aí travou, velho, você não trava em corredor. <risos> Quer dizer, não tem muito o que fazer, né? Ele aí segurou. Porque ele segurou, vinha atrás do embalado também. Pau. Sim, eu, eu, eu reduzi pra caramba também. Mas não teve jeito, bati. Mas... Ainda vinha uma turista atrás da, da minha... E o cara bateu também, aí eu, porra, eu amassei a... um, um, um, um eixo que, que acionou no tambor, com a haste, que é freia disco, né? da XTZ, o freio traseiro, aí eu dei uma porrada nela, amassou um pouquinho, ele ficou meio sem, sem freio traseiro. o cara tão, tão, tão laranja ainda, tão, tão novo, que ele tentou ligar a moto não conseguia. Ele, porra, acho que deu algum problema. Eu fiquei na minha moto, não quer ligar, eu, chovei. eu ver aí. aí. mandei ele funcionar, ele funcionou a moto, nada, nada, nada. Aí quando fui ver, ele tentando ligar a moto, mas esqueceu de virar a chave. <risos> é, ué, aí fica complicado, Mas enfim... Ah rapaz! Chegou também pra mim o, o, o, o SSD e o adaptador Pra colocar no notebook Vamos arrancar agora aquele HD de 500GB de disco mecânico, e colocar um de 240 SSD. Vou perder espaço, vou perder espaço. não Tem problema? Eu não estou usando mesmo. Hoje meu notebook ele é igual boot. Tem a partição lá com o Windows que eu não uso mais. O Windows é meu, tá ativado, funciona lindo, beleza. Mas eu dou preferência para Linux, né? Uso o Windows no trabalho, mas necessidade de usar em casa, eu montei um servidor, coloquei lá o, o VMware nele, aí quando eu quero acessar, tem uma máquina virtual dentro do, do, do VMware, aí o que eu faço, eu ligo o, o servidor do, do VMware, aí com o aplicativo Android eu acesso o VMware e aí ligo esse servidor. Eu vou dar uma roubadinha. Não aqui, lá na frente. Não é bem roubadinha, é só um. Uma atravessada. Tá certo não, mas é menos errado que passar a sinaleira. Aí como estávamos, Linux, assim o aplicativo eu vou link o servidor e aí pelo servidor que está dentro que é o Windows eu consigo gerenciar com outras ferramentas eu ia colocar o vCenter que é um outro aplicativo que gerencia muito melhor só que aí para gerenciar o vC precisa de 8 GB de RAM porra, 8 GB de RAM tem um servidor inteiro aí, né, aí vai me foder não dá não, não dá não bom galera, chegamos um abraço pra vocês até o próximo videozinho, valeu